I to know, ele poderia ter falado 500 are really upset with me. Então, 500 are, porque é plural, né? Very good, very important 2014. Vamos lá, eu vou fazer aqui um react analisar famosos falando inglês. <música> What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e um o mensageiro da brilhagem. E o objetivo aqui não é criticar o inglês de alguém, assim, não, não, não, não é julgar ninguém. É mostrar qual a importância do inglês na vida de todas as pessoas, até de quem tem muito dinheiro, fama, prestígio. Porque o inglês ajuda essas pessoas a conseguirem ainda mais tudo isso. Então se essas pessoas que já têm um status, né, high status, conseguem muito mais por causa do inglês, imagine pessoas comuns, né, que vivem vidas normais, o quão longe elas podem chegar por causa do inglês. Ajuda todo mundo. Então aqui o objetivo é mostrar a importância do inglês nas nossas vidas. E, o, e além do trabalho, né, que o inglês é muito útil, muito importante, o inglês também pode ajudar com que a gente se desenvolva pessoalmente. A gente conquista aí novas amizades, a gente a, a, assiste filmes sem legendas, se comunicar com gringos, fazer amizades, entender conteúdos escritos na internet, sair na frente de todo mundo né, estudando coisas que ainda não foram traduzidas para o Brasil, por exemplo, né, para o português, então você só tem a ganhar falando inglês. E vamos para o react aqui de algumas celebridades famosas brasileiras, speaking English. E antes, é claro, deixa o seu like para ficar feliz, inscreva-se no canal para todo mundo ficar feliz, dá um tapa no belzinho para você ser avisado dos próximos vídeos. Me segue no Instagram, tem muitas dicas de inglês lá e confere os meus cursos aqui de inglês, tá com um preço muito legal, just for you, só para você. Let's go, flash, põe na tela. You're pleased to meet you. It's great to meet you. It's a great pleasure to be here with you. you. I want to start asking você tem uma ideia de como a fã brasileira amou você? Quais memórias você tem dos concertos? Todo mundo sabe você como um artista, mas eu quero saber como é Beyoncé em casa? Muito bem, Rodrigo Faro fala mais pausadamente. Ele tem aí uma preocupação né, com a pronúncia, por ser compreendido. E percebi aqui que ele não faz muita junção né, de palavras, não faz muito link de palavras. Então, por exemplo, aqui, ó. Flash, calma aí. An artist. Everybody knows you as an artist. As an artist. Você vê que ele faz uma pequena pausa. As an artist. Normalmente, né, um, um nativo, né, falando muito mais rápido, ou até um brasileiro que já tem mais envoltura, falaria as an artist. As an artist. Então a gente percebe aí que ele né, é um pouco mais pausa, cadenciado. Isso não, não é um erro, não é algo, oh meu Deus, que coisa horrível. Não, não, não. É só uma pequena observação que você pode ouvir. As an artist Ou oh, as an artist Tá tudo certo Rodrigo Faro, Faro You rock But I wanna know How is Beyoncé at... I wanna know I wanna know É a mesma coisa que I want to know né? Então ele aqui ele colocou wanna De uma maneira informal Gostei Rodrigo Faro Brilhagem total Meu garoto Muito bem Aliás ele vai ser o Silvio Santos né? Vai ter um filme Com do Silvio Santos E o Rodrigo Faro É o Silvio Muito bem How is Beyoncé at home What do you do What do you do? Ele foi bem, cara. What do you do? What do you do? É a forma rápida de falar What do you do? What do you do? What do you do? Parece que tem um som de R que surge aí, né? Mas sei lá de onde esse R vem. What do you do? What do you do? Muito bem, agora vamos para o Anderson Silva, o nosso lutador de UFC. É UFC? Flash. Tô, tô totalmente por fora de luta, né? Meu negócio é fórmula 1 e futebol não muito, né? Meu São Paulo não está muito bem. Mas vamos agora para Anderson Silva. Break, break. Little break. So because I come to see the Zelous fight and this is part of the job, you no? Know? But, I see. I come to talk to you because well, it's very you. important. My fans watching you. I'm very emotional because I have a lot of fans in here. Eu não tenho muitas observações aqui para falar do inglês do Anderson Silva. Não achei nada aqui que, ó, oh, eu tenho que parar para explicar para vocês. Foi ok, foi legal. Ele já, é... bom, ele mora fora. Isso ajuda bastante, né? Então ele tem aí uma boa desenvoltura com o inglês. E aí ele faz algumas brincadeiras, né? Importante ver você, meus fãs, não sei o quê, tal. Então ele faz umas brincadeiras, aparentando sempre muito calmo, tranquilo, que domina o idioma. Não tem muita observação aqui. Quando sou é Silva não. Very emotional because I have a lot of fans in here. So I'm I'm very happy and more exciting for back. Luciano Huck, vamos lá. Eu vou to find someone to have 60 seconds with you. And uma one is one girl is happy but 500 is really upset with me. Uh one girl is very happy but 500 is really upset. 500 is really upset with me. Upset with me. É isso que ele quis dizer, tá? Ele poderia ter falado 500 are really upset with me. Então, 500 are, porque é plural, né? Ele está falando de 500 garotas que estão tristes, né? Chateadas com ele. Então, só troco isso pelo are, porque é plural. Fica tudo certo. A pronúncia dele... Até agora tá ok. E now I, I want to propose an experience to one of your fans. She will have 60 seconds with you. Okay. Not even one second more, one second less. Eu gosto dessa frase aqui. Not even, one second more. Como é que é? 60 seconds with you. Okay. Not even one second more, one second less. Not even one second more, one second less. It's not even. Eu gosto muito dessa. Da, da, dessa, desse jogo de palavras, né? Not even, é tipo, nem mesmo, né? E o less é menos, né? Nem um, nem mesmo um segundo a mais, nem mesmo um segundo a, a menos, É Mais ou menos essa ideia. 60 seconds. You can think good things that you did your, that you can do in your life in 60 seconds. Aqui ele poderia ter invertido para fazer uma pergunta, né? Ó. You can think good things that you did in your, that you can do in your life in You can think good things you can do in your life. In 60 seconds. 60 seconds? Ah, então é uma pergunta, né? Então ele só poderia inverter, né? Can you think? Não, you can think. Na verdade, é, na rua, né, no modo mais informalzão, vamos dizer assim, do inglês, né? Que se diz na rua, eles fazem perguntas sem fazer inversão, né? You can think. Você pode pensar. Você pode pensar? You can think. Só que gramaticalmente não está correto, gramaticalmente seria inversão, né? Can you think, can you think good things you can do in your life in 60 seconds? Ou, isso é o, a gramática correta. A gente sempre inverte modal verbs. Né? Can, could, could can, should, must, uh, will. Sempre quando a pergunta vai antes da pessoa. Cara, o inglês das ruas às vezes só serve pra você falar, né? E escutar, velho. É duro quando você precisa ler e escrever, né? Nas ruas a gente pode escutar isso. Perguntas com o pronome iniciando. né? You can think, you can do, you should, uh, you should, né? mas tá valendo, né? Só uma observação aqui com essa questão de inversão. Marcelo Adnet, vamos lá, meu querido. It's gotta be in English. You know, it cannot be translated to Portuguese or to, you know, Brazilian situations like, hey man, you meet me at 9 o'clock in Jabacoara Avenue. I'll be in front of habits. You... Legal, né? Quando a gente goloca palavras do nosso cotidiano em português, uh, misturado com o inglês, né, jabaquara. Uh, é claro que um americano, ao pegar a palavra, talvez ele, ele leria jabaquara, jabaquara, alguma coisa assim, né, uh, Habebs, sei lá. Mas ficou engraçado isso aqui, gostei. A... A... A... Você you know? É, ele falou uma coisa legal, né, There's no translation to that. É impossible. Realmente, é... O que é aconselhável quando você está falando coisas uh, do português para inglês ou vice-versa é que você não traduza mesmo nomes próprios. Então, gaviões da fiel, né? Eu sou mais da independente. <risos> Bom, você não traduz isso. Uh, não traduza o nome de uma estação. Não traduza o nome de uma rua. Não traduza o nome de uma avenida. Não traduza o nome de algo próprio. Porque uh, são nomes próprios. E nomes próprios devem seguir ali a sua originalidade, certo? A mesma coisa que você traduzir o nome de uma rua, vai. Vamos supor que você traduz o nome de uma rua, e aí você manda ali uma carta para o seu amigo lá nos Estados Unidos, aí o seu amigo lá dos Estados Unidos vai mandar uma carta para você aqui no Brasil, e o nome da sua rua é Flores do Piauí, sei lá. E aí ele não vai escrever assim, ó, Piauí Flowers. Não, vai ser o nome original, Flores do Piauí. Porque imagina o, o, o carteiro, né, o... O carteiro pegando essa carta, né? Piauí Flowers. Ele vai procurar, procurar esse endereço, não vai achar e a carta vai voltar. Então ele não é obrigado a saber inglês, certo? Então, nomes próprios não traduza. Muito, muito legal isso. Claro que tem algumas exceções, mas uh, na grande maioria das vezes you don't have to translate all names. Here, there's a bunch of crazy crazy. I Ronaldo! Because um my knees, but most of the time I was very happy. I never miss a training. I never miss a training. Então, na verdade, ele poderia ter usado o present perfect, né? I have never missed a training. I have never missed I have never missed a training. Eu nunca perdi um treino. Porque nesse caso é uma situação que aconteceu no passado. Só que ele nunca, ele não exemplificou quando que essa ação aconteceu. Aliás, não aconteceu, né? É, a gente usa o present perfect colocando have aí para dar a ideia de que isso aconteceu no passado, porém sem um tempo determinado, né? Não, não, não tem como saber quando aconteceu. because really really good. E ele fala um pouco mais pausado, é, mas não cadenciado, como o Rodrigo Faro. Aqui nota-se um pouco mais de dificuldade, de desenvoltura para o Ronaldo falar. Né? Ele está se, ele se esforçando mais do que é, o Rodrigo Faro, por exemplo. Está tá se esforçando mesmo para falar. É young, you're gonna be... young né? jovem, a pronúncia mais correta seria young, né? mais aberta, né? young, young, e não young. Né? Young, very good, very important 2014. We have always the pressure to win the World Cup and this time playing at home is gonna be more pressure. Ai. Ah, esse cara aqui, eu sou muito fã desse cara. Na verdade, ele eu, eu acredito que foi o último brasileiro ídolo é, nacional, né? Claro, que a gente tem Pelé. O é, que mais? <risos> não tem muito não, né? Neymar, nem tanto, o Mas assim, ó, que era, era algo assim. Ninguém... To, todos concordavam. Esse cara aqui era uma unanimidade entre os brasileiros. Né? Não tinha divisão. Todo mundo achava esse cara aqui fenomenal. Ayrton Senna. Se você não conhece Ayrton Senna, ou sabe poucas histórias desse grande piloto de Fórmula 1, vai procurar. Você não vai se arrepender. Você vai, você vai ficar muito motivado e vai ver o que, que é um exemplo, né, de correr atrás dos sonhos. Young. Mesma coisa do Ronaldo, né? Young. I've been involved né? I've been involving. I've been involved. Seria o mais correto, né? I've been involved. Eu... eu tenho sido... eu tenho me envolvido, né? É o present perfect porque é uma situação que aconteceu no começou no passado, continua até hoje, né, no presente. It's been for years old, believe me. And um uh, when I come to England in 1981, to... when I come to England. Então a pronúncia aí de come, né? Na verdade seria came, when I came to England, quando eu vim para Inglaterra. Passado, né? When I came. Participate na the Formula 4 Championship was my first season of Racing cars, until there was only go-carts. And uh, I've been through several seasons here. I've been through. Né? Então, I've been through. I've been through. Present perfect de novo, né? I've. Falta aí o apóstolo V, né? Or oh, I have. Different categories. Vamos para a Gisele Bündchen agora. A grande modelo, top model brasileira. Well, I guess both, shirt yeah. and a dress, but more like a dress. Right. I think hope... Right, right. They look it. like a shirt? And... Well, I'm, uh, I was actually shooting in cabo, so I was shooting in the sun, so I got a tan while I was shooting. You know, perfect. Two being yeah. two birds with a stone. It's very sexy names. I mean, it's very yeah. sexy makeup. I mean, look. There's aroused lip lacquer? No, you got the new packaging. The packaging is what is really sexy. Okay, let me tell you the new packaging. Okay. The packaging is black, which is very sexy. Vocês perceberam que eu fiquei só olhando hoje da lindinha aqui só vem, uh, ouvindo e olhando né não tem muito o que falar do inglês dela é muito bom almost perfect e ela tem uma grande desenvoltura mora lá inclusive é casada né com o Tom Brady é né, o jogador de futebol americano então é só admirar mesmo e aprender com ela very good Gisele Bündchen I am Vete Sangalo from Vete Brazil, and I want to hear your voice Avon is empowering women around the world to achieve their dreams Around the world, né? A pronúncia dela, né? Around the world. Ela falou o quê? Your voice. Avon is empowering women around the world to... Around the world. Bom, around the world. Faltou mais, a língua ser mais solta, né? Around the world. Mas o resto tá legal, tá bem, bem bacana. Achieve their dreams and you can be part of the excitement. Express yourself as a singer, a songwriter ou a voter ela tem uma pequena dificuldade né de é, com palavras né com com com um r né é, é, como é que é express yourself as a singer express express express né tipo ela puxa um pouco para o né, express né, express pr pr pr songwriter guavoro join in and sing out at avonvoice.com and help us Make someone's dream come true. Legal. Help us, né? Help us, help us. Uh, dream come true. Sonho se tornar realidade, né? Acho muito legal essa frase. Where the dreams come true. Onde os sonhos se tornam realidade. Walt Disney World. Esses foram alguns famosos falando inglês aí. Gostaram? Qual deles mais te surpreendeu? Qual que você não curtiu muito? Coloca aqui embaixo nos comentários e também coloca aí mais outros famosos que vocês já ouviram por aí falando em inglês. O Rodrigo Santoro, né? E outros mais. Que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal e analisasse também, discutisse um pouco com vocês o inglês deles. Não só para motivá-los, né? Vocês a falarem inglês também, mas para elogiá-los né, e aprender um pouco com eles, que sempre é válido. Não vou embora ainda, porque eu coloquei aqui dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito, mas muito, muito mesmo, no seu processo aí, na sua jornada rumo à fluência de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today.